falar um pouco da preparação das mudas Mas antes a gente tem que saber Onde a gente vai plantar essas mudas Então aqui eu tenho o um saquinho de plantar Quem não tiver pode improvisar na, na caixinha de leite a caixinha de leite, como ela é tampada A gente tem que fazer uns, uns, uns buracos nela antes Então com estilete eu dou umas, umas cortadas aqui laterais no fundo dela para que para que a água possa ir escorrendo quando eu molho ela assim não a terra não fica totalmente encharcada